Olá pessoal, dívida no cheque especial. Tem bastante gente que está aí com cheque especial no banco, com juros diários, e está preocupado com isso. Né? Tem solução? Tem. primeiro passo é pegar os extratos do banco. Pega os extratos do banco a gente faz uma análise técnica para verificar qual a taxa de juros que está sendo cobrada, se esses juros estão sendo capitalizados ou não, Quais as tarifas que estão sendo debitadas em razão deste saldo devedor? Tá? E dependendo do resultado do parecer técnico, dá para ser discutido judicialmente esses encargos bancários. Caso contrário, é ir até o gerente e fazer uma renegociação desse saldo devedor. O importante é que seja tomado uma atitude para cessar esses juros, porque juros de cheque especial geralmente são bem altos, tá? diferente dos juros de outras operações de banco. Então, tem bastante coisa para ser analisado aí, se você estiver devedor de cheque especial, né, tem solução sim.